My check! My testing, one, two, Salve rapaziada, estamos is... de volta depois de um ano, é... vamos lá mano, vou começar com umas dicas aí de FL de Ableton, espero que vocês acompanhem e curtam, vamos lá mano, é... Recebi um pedido até de um brother de um mano aí. E vamos começar é, colocando o sample no tempo. Né? Então vamos lá começar a samplear. Deixa uma bateria aqui. Só pra gente é, deixar no tempo aqui do. Então eu tô usando 87 é o BPM aqui. E daí eu vou abrir o Edson uso esse cara. Aqui eu já deixo ligado esse item aqui que é o símbolo de infinito, ele deixa esse, o loop que tiver aqui tocando direto isso facilita na hora de, de recortar. Né? Aí vamos pegar o tempo aqui, eu deixei esse aqui no gatilho aqui, certo? Independente do do sample, então eu sempre estico aqui no início e aperto esse esse cara aqui e daí ele já tira esse espaço certo? aqui também, esse ícone de mais aqui nesse item ele já adiciona aqui um, um início e daí eu ponho também aqui um cara pra gente já vai tocando um, um loop aqui né então, só para exemplificar esse botão aqui. E já virou um loop aqui, certo? Posso encurtar para ver o que, que acontece. Vou chamar aqui. Beleza. Vou pegar esse trecho aqui, arrasto para dentro do FL, dou um duplo clique no, no, no recorte e aí eu vejo as propriedades aqui. Aqui eu posso usar o normalize, ele vai tocar mais alto, vamos tirar esse item aqui da bateria deixar ela off por enquanto ou vai com a onda menor aqui ela, às vezes normaliza para ter mais a áudio tal aí fica na opção aí de vocês ah, aí esse esse looping aqui a gente vai pôr ele no, nesse tempo de 87 então aqui tem algumas opções então tem um beat vai tocar rápido Aqui até você consegue tirar um, uma intros, enfim, isso aqui é a criatividade, então você, você tem que explorar essas ferramentas aqui para você para você trazer o máximo de informação e, e, e de produzir de uma forma diferente, criativa e tudo mais. Então aqui eu já tenho o um loop, ele já está rápido. Então já coloquei ele no tempo, se eu deixar ele aqui ele toca rápido e já é um, um, um beat já. Seria mais ou menos isso, tá ligado? O que eu posso fazer aqui, vamos, vamos fazer umas coisas aqui só para incrementar um pouco. Eu posso trazer o som original, então eu vou no pitch e reseto, quando eu clico em reset ele ele vai tocar o original só que nesse tempo aqui, mais acelerado. Certo? Ou eu posso ir mexendo no pitch. E aí vou aumentando. E aí vai do gosto do freguês aí. Vou deixar ele mais acelerado. Tirou o Edson, né? Com aquele sempre antigo. Então você vem aqui no canal master. Desabilita ele, deixa ele limpo. Daí abro ele de novo. Daí eu vou gravar o looping aqui. Certo? Então vamos lá. Aqui. Aí eu dou play. E já tenho meu loop gravado. Então já gravei meu loop no tempo. Deixa ele aqui, talvez se você quiser fazer variação, enfim, fazer um trampo, aí é opção também. Vamos colocar no loop do, do trampo do, do FL aqui. A gente só precisa de um tempo. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Teimoso. Certo. Aí eu já tenho o meu loop aqui. Daí esse cara aqui eu vou mapear ele só para pra gente jogar. No... Aí vamos fazer aqui uns recortes aqui só para jogar no slicer. deixar um pouco mais, deixar uns picotes assim, aí, aqui aqui, certo? daí vamos lá, daqui para trás, então selecionei o primeiro, arrasto para trás, vem aqui no fruit slicer e ele tá com 87 bpm aqui quando eu jogar aqui ó, ele vai ajustar pelo bpm que, que ele tá aqui meio do... mas ele tá no tempo já e aí ele, ele, ele tá no pattern da bateria aqui e a gente vai criar um pattern de sample então, vamos lá aqui o escrevo sample daí eu copiei aqui o pattern, né, então deu um, um ctrl x, ou ctrl, não, ctrl x, Quem tiver no Mac é um command x. E aí eu tenho os meus picotes. Tá ligado? Ele tá no tempo, só não tá batendo muito em cima por causa dos recortes, mas eu tenho um tempo no tempo aqui, e daí vamos brincar um pouquinho aqui é o seguinte ó por exemplo ah, nossa dá uns pau aqui sei lá que porra é essa mano? Você vai, tipo, trampando no tempo aí. Tá ligado? Enfim, aí muda... Enfim, mano, criatividade. Tá ligado? Aí tá no tempo já. Facilita na hora de se ampliar, de criar o beat. E vai dando aquela gastadinha, né? Aqui eu posso... já virou um beat então a ideia é essa, não é nem criar um bit sofisticado, nada disso é mais passar essa visão de, de como se ampliar e como colocar no tempo tá ligado? espero que vocês tenham curtido então é, com todo o tempo vai rolar, você vai colocar ele em loop faz o, esse, esse esquema aí e vai dar certo Espero que vocês tenham curtido. Dá um like, se inscreve, ouve os beats, curte, comenta. Tá ligado? O YouTube anda dando um, uns cortes aí na gente. Tá foda pra caramba. Trampar com música. Ninguém quer pagar nada pra, pra produtor, pra beatmaker. Tá ligado? A gente é. Tá, a gente faz esse negócio aqui porque a gente gosta, velho. Não é por grana, não. Tem muita gente que acha que que a gente quer estourar, quer ficar rico, caralho, mas eu acho que antes de tudo é, é nossa, nossa, nosso amor pelo, pela música, pelo rap e tudo mais, né? Espero que vocês tenham curtido e é isso aí, mano.